Um dia destes eu ia fazer algumas coisas no computador e eu não consegui. Aí eu fiquei muito bravo e resolvi escrever esta carta. Eu sou do tempo. Eu sou do tempo que o telefone só servia para telefonar, que a caneta só servia para escrever, que a lanterna só servia para clarear, que o relógio só servia para marcar as horas. Que a máquina de escrever só escrevia e a de calcular só calculava. Que o gravador só gravava. Que a máquina fotográfica só fotografava. Que as cartas eram escritas à mão. Que o jardim era para todos e que o cinema era em um prédio só para ele. Que a lua era só dos namorados. Que os professores eram respeitados. Que o papo era olho no olho. Que o pai era chamado de senhor e a mãe de senhora. Que um presente valia até o outro Natal. Que a bola era de capotão e as traves eram de bambus. Que o nosso campinho era o maracanã. Que nosso mundo era uma rua de terra. Que a piscina era o ribeirão. Com tudo isto e com muito mais que eu poderia escrever, só fico uma certeza. Pô, tô velho, hein?